Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Mizel Bem falando nesse vídeo que é rápido. Assim que você fez o seu cadastro aqui na Bitcoin Trade, você entrou dentro dela, ativou o seu dois passos de dois fatores. Você vem aqui à sua direita e clique aqui em Limites Operacionais, ok? E você vai clicar aqui em Enviar Documentos, tá? Você vai responder essas perguntas aqui, ok? A ah, você vai e, e passar pelo passo a passo que eles estão pedindo aqui, essas duas perguntas, mais ou menos quanto que é, continuar, enviar os seus documentos que ele vai pedir e pronto, em dois dias você já está apto para poder estar fazendo as transações aqui, tá bom? Esse vídeo é rápido aqui, só para mostrar essa parte depois da, da, do cadastro na Bitcoin Trade, então dá um like nesse vídeo aqui, fique com a gente e até o próximo vídeo.